Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu sei que vocês já devem ter reparado que o vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, mas acontece que amanhã é um grande dia e hoje eu quero usar o dia para explicar algumas coisas para vocês e apresentar para vocês meu novo projeto. Bem, se você está por fora dos meus últimos vídeos, lives e anúncios, você não deve estar tá sabendo que eu estou para lançar um podcast aqui dentro do VRChat. E bem, se você está vendo esse vídeo no dia do lançamento, o podcast lança amanhã. Então eu tô aqui hoje para fazer um tour com vocês, para mostrar para vocês a dinâmica de como que vai funcionar, tirar algumas dúvidas e explicar como é que vai funcionar isso tudo. Então, antes de mais nada, deixa o likezinho aí embaixo e se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que vai acontecer aqui, ok? Então, vambora! Rapaziada, o Skeletalks vai ser nada mais, nada menos que um podcast estilo MesaCast, como falam por aí, como a gente tem visto dos grandes aí, Flow Podcast, pá, Inteligência Limitada e por aí vai. Mas calma que vão ter umas diferenças e algumas inovações por aí. Se você tá se perguntando por que que eu tô fazendo esse podcast aqui dentro, eu te digo. Bem, além do Fato de que eu amo realidade virtual e que eu estou cada vez mais dentro desse mundo O VR possibilita fazer algumas coisas a mais que a gente não consegue fazer em uma call Ou até mesmo em um encontro pessoalmente Tendo um estúdio virtual, além do investimento ser muito mais barato Eu não preciso me preocupar com a localização da pessoa Tanto eu quanto o convidado não precisam se preocupar em estar bem vestidos ou bem apresentáveis Eu, por exemplo, estou nesse momento, entre várias outras coisas que a gente não precisa se preocupar, como investimento em equipamento, microfone, por aí vai. Além disso, um podcast feito inteiramente dentro do VR abre margem para coisas que a gente não tem muito por aí. Eu posso conversar com personagens fictícios e o outro grande e óbvio fato é que aqui no Brasil a gente tem muito pouco conteúdo sobre VR. E quanto mais projetos sendo executados aqui dentro do VR, como por exemplo, o VR Night Show do Pest, melhor fica para nossa comunidade e mais pessoas podem conhecer desse mundão. Agora passando para a parte mais prática da coisa. Bem, inicialmente o Skeletalks vai ser um podcast gravado não vão ser episódios ao vivo apesar de que eles vão ser transmitidos e estreados ao vivo no meu canal da Twitch e eu tô fazendo isso justamente pra pegar feedback nos primeiros episódios a gente alterando coisas, corrigindo problemas nos primeiros episódios para que depois desse primeiro mês, os quatro primeiros episódios, a gente já tenha tudo pronto tudo certinho e não correr o risco de dar problema inicialmente a nossa ideia é trazer um convidado por semana e vai ser sempre nas sextas-feiras. Aqui a gente não vai ter um tipo de script ou tema pré-programado para as conversas, eu vou chamar pessoas de várias áreas com vários tipos de conteúdo e várias histórias, e a gente vai falando conforme vem na nossa cabeça. Todos os episódios vão passar ao vivo lá no meu canal da Twitch, às 19 horas em seus respectivos dias, e logo depois que o episódio acabar na Twitch, eles vão ser postados no youtubecom youtube.com.br. Então, pelo amor de Deus, meu amiguinho, se inscreve no Skeletalks, ativa o sininho, e me ajuda com isso, ok? Deixa o like em todos os episódios, comenta o que você acha das conversas e por aí vai. Agora, se você tá curioso pra ver sobre como funciona o estúdio e como vão ser feitas essas coisas por aqui, agora é o seu momento. Rapaziada, vamos lá. A gente chega aqui no nosso estúdio por este maravilhoso elevador, afinal, estamos em um prédio que eu não sei se vocês repararam, mas fica no andar... Bem alto. Esse daqui é o hub de entrada do nosso estúdio, aqui onde fica o nosso computadorzinho, nossa recepção, um sapo maravilhoso e um painel com várias informações bonitinhas e homenagens a maravilhosos amigos. Além disso, a gente tem aqui um espelhozinho e um painel com as configurações do mapa para caso a gente queira ajeitar alguma coisa. Aliás, eu queria ressaltar que esse mapa, apesar de ser meu, ele não foi criado por mim, ele foi apenas idealizado. Quem realmente construiu o mapa aqui em 3D e fez todas essas coisas foi a Bia IBR e o insta dela tá aí se você tá afim de ter um mapa seu customizado, eu recomendo muito que você troque ideia com ela, porque os mapas são de qualidade absurda, foi ela que fez o mapa do cruzeiro, que tanta gente vai o mapa da turma do bairro e também o Hot Heaven, mas enfim, continuando o nosso tour, passando pelo painelzinho a gente tem aqui um corredor maravilhoso, com fotos lindas de várias fases do meu avatar e várias fases da nossa história aqui no VRChat quem é que lembra daquele ali hein, só os antigos não, mano. Aqui do corredor a gente já consegue ver o estúdio ali dentro, onde vão acontecer as coisas. E entrando aqui, a gente tem o maravilhoso estúdio com todos os seus equipamentos maravilhosos. Isso daqui, por exemplo, é um player de vídeo que eu posso colocar qualquer vídeo do YouTube, como por exemplo, esse vídeo de Fahrenheit Funk que eu acabei de colocar. E o legal é que também tem esse mini player aqui que eu posso levar pra algum lugar e deixar pra mostrar alguma coisa pro convidado, ou seja lá o que for. Agora, a mesa, que é onde a mágica acontece, funciona de uma maneira muito da hora. Essa aqui é a cadeira onde o cameraman vai agir, que no caso é o Argos maravilhoso. E aí cada câmerazinha dessas aqui a gente pode posicionar em algum lugar, como por exemplo aqui na minha logo. E esses botões um, dois, 3, quatro ficam alternando entre as câmeras. Então eu coloco uma câmera apontada para mim, uma câmera apontada para o convidado, uma câmera aqui na mesa e uma câmera apontada para o próprio Argos. E aí a transmissão vai aparecendo aqui em tempo real. Então é só deixar minha câmera aqui. E ficar trocando as câmeras, e é assim que acontece o podcast. A ideia inicial é que era esse mapa fosse público pra que vocês pudessem vir aqui e visitar e tudo mais. Só que infelizmente tinha uma galera, incluindo gringos aleatórios, que estavam fazendo podcast aqui no meu mapa. Então eu resolvi, né... Bloquear e privar esse mapa. Porque eu não queria me logo no podcast de gente que nem me conhece. Mas no geral, esse aqui é o estúdio do Skeletalks. Bem simples, pequeno, aconchegante e lindo. Eu tô muito empolgado pra esse projeto começar. E ele começa finalmente amanhã. Então eu te convido de coração, rapaziada. Se você gosta de mim, se você acompanha o meu conteúdo, gosta de ouvir boas conversas, apareça amanhã, às 19 horas, lá no meu canal da Twitch, que é esse aqui que vocês estão vendo, que vai rolar o nosso primeiro episódio com o André Young ou Andrezitos Gameplays. Depende da forma que você conhece ele E eu garanto pra vocês que o papo tá maravilhoso Eu espero o apoio de vocês nessa nova etapa da nossa jornada Na criação de conteúdo aqui na internet Eu vou dar o meu máximo pra trazer muito conteúdo aqui dentro E vai ser insano Eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal E lá no Skeletox. Não esquece de deixar o seu likezinho E comentar aqui embaixo o que você achou E a gente se vê logo logo Obrigado por ter assistido esse vídeo Tamo junto e até a próxima